Obrigado, gente. Bom, sabe aquele momento que a gente só quer conversar normal sem se prender ou se limitar com algum filtro ou coisa parecida? Pois bem, hoje eu tô me sentindo exatamente assim. Eu quero fazer algo mais eu, sabe? Sem roteiro, sem filtro. E talvez seja por isso que do nada eu viro um macaco falando, porque a minha linha de raciocínio não é tão boa e aí eu vou me perder e vou ficar que nem um macaquinho, velho. Mas eu juro que vai ser de coração. Felca. Felquinha, velho. Como qualquer coisa que remete a esse nome me traz coisas boas. Até porque do fundo aqui do Hurt, eu sou fã demais desse cara. Seja dele como pessoa e também como profissional. Eu em si, tenho um grupo com ele no Discord, a gente se fala de vez ou nunca. E o pouco contato que a gente teve jogando, conversando, foi incrível, mano. O cara é o cara é sensacional e profissionalmente falando eu acho que o que ele faz é perfeito, mano a forma como ele conduz o vídeo a forma como ele faz uma piada de um jeito mais lento, mais calmo é algo devagarzinho e é perfeito coisa que muita gente não consegue fazer tenta imitar e não consegue Sério, véi eu sou fã pra caramba desse cara e se vocês não conhecem ele vai na descrição, dá uma chance pra ele porque eu juro que vocês não vão se arrepender porém, o ponto em si não é contar sobre a história dele ou ficar mamando por mais que eu ficaria aqui por horas, mas sim comentar sobre coisas atuais. Atualmente o Felquinha pegou 1 milhão de inscritos. E junto disso ele fez um especial de 1 milhão que eu confesso, eu não tinha entendido muito bem. Foi literalmente um vídeo só batendo palma em silêncio. E só foi ele batendo palma, literalmente isso. Daí eu acreditei que era somente uma sátira, algum tipo de piada e vida que seguia. Até que no dia 8 de maio ele posta um vídeo chamado Precisamos Conversar. E foi aí que eu criei uma teoria que talvez, só talvez, faça algum tipo de sentido. E talvez mesmo que não tenha sido a vontade dele em si, inconscientemente sem perceber, ele pode ter feito. E calma, a gente já chega lá. O vídeo Precisamos Conversar é um vídeo totalmente diferente de todos os outros que ele já fez. É um vídeo do cara de cabelinho amarrado, tomando um vinho, fazendo com que eu duvide da minha sexual... Só que é um vídeo dele falando sobre ele, falando sobre o problema, sobre coisas que ele já passou, e principalmente sobre como a solidão dele é algo que ele tem que enfrentar todos os dias. É um vídeo muito sincero, tanto que muitas Pessoas se identificaram, e no final então ele fala sobre fazer uma única live, que seria essa live, o motivo desse vídeo é 15. Dias se passaram, e ele então fez essa tal live. Inclusive, a live foi muito bem, foi parar nos Trend Topics, ele fez uma piada com o Selbit e aí o pessoal já foi lá encher o saco do Selbit. Até porque a fanbase do Felco é uma fanbase bem consolidada e fiel, é né? uma fanbase bem grande. E muito diferente do que ele pensava, até porque ele acreditava que a live em si ia ser diferente. Que depois do vídeo dele desabafando e conversando, o pessoal ia entrar lá pra azaralhar, pra ficar zoando e não de fato ficar do lado dele, acompanhar ele por ser ele mesmo. E assim, automaticamente, ele iria se sentir sozinho tendo pessoas. Só que o resultado foi completamente o contrário de como ele achava que ia ser. E acabou que... foi tudo muito incrível. Eu não gosto de aparecer tão vulnerável assim, só que... a gente tá aqui, né? Não é fácil pra mim, pessoal. Eu gostei do resultado, talvez eu... eu, eu pensei que eu não ia abrir mais live nunca, porque eu esperava outra coisa, na verdade, tipo... Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu tô chorando porque. Eu vou explicar um pouco, tá? Só pra não parecer que eu sou louco. Eu sou um cara muito fechado de verdade, assim. Eu sou um cara de verdade muito fechado. E. Eu tentei entrar e, é, no YouTube, em. E... Eu criei meu canal meio que pra... Eu falei no vídeo já, pra me sentir menos sozinho. E... E nessa, nessa live foi a vez que eu me senti realmente... Eu me senti... Eu não sei, eu, senti... eu fiquei feliz por... por tanta gente ter me apoiado tanto assim. Pô, é foda, cara. Eu não... Eu, não queria me... eu não queria aparecer assim. E isso foi incrível, sabe? A sinceridade que ele teve com toda a situação foi algo muito humano. Foi algo que foi notório, que foi de coração, sabe? Todo o choro que ele deu no final não foi em vão. Porque a comunidade dele em si mostrou que ele nunca vai de fato ficar sozinho. A solidão, problema com insegurança, problemas em geral, é algo que afeta demais os criadores que vocês não fazem ideia. Tipo, é mais comum do que vocês imaginam. Vocês acham que só porque o youtuber é grande, porque tem muita relevância, que é famoso não tem problema mas é aí que vocês se enganam velho. geralmente é esses os mais ferrados, mais inseguros com tudo velho. E aí, foi por isso que eu tirei esse vídeo aqui pra também conversar um pouco com vocês. Eu também passo por algo bem parecido com o que o Felca passa, no sentido de se sentir um pouco sozinho. Mesmo que talvez não pareça tanto, essa daqui é a verdade, sabia? Eu tenho sim um grupo de amigos na qual eu sempre jogo, tô conversando, fazendo piada, dando risada todos os dias. Só que fora da internet é até triste falar, mas eu não tenho ninguém. Pra não falar ninguém, agora eu comecei a tirar a carta da autoescola, decidi virar o Brian, o Toreto. E também comecei a treinar pra ficar fitness, perder aqui a barriguinha de show que eu não tomo chopp. E assim eu comecei a fazer algumas amizades que estão sendo muito importantes pra mim. Mas fora isso, véio, eu não tenho uma alma, mano. a não ser minha família e minha namorada, tá ligado? E isso no fundo é muito triste, você se desligar daqui e não ter absolutamente ninguém. Tudo bem que a solidão é algo que às vezes é bom, só que nunca é bom ser totalmente sozinho, sabe? E eu sei que as pessoas de fora que vê que eu tenho, sei lá, 700 mil inscritos devem pensar Mano, esse daí é o homem mais cheio de amigos do mundo. Só que isso daqui é uma mentira e isso daqui é uma realidade muito triste dos criadores de conteúdo. Os youtubers em si, os influenciadores em si, no geral, a grande maioria são sozinhos. E um dos motivos é que, primeiro, as pessoas não são confiáveis. No meu caso, velho, eu tinha dois amigos que eu considerava demais. E por trás, os caras cometeram os piores tipos de coisas do mundo, tá ligado? Algo que me deu um certo receio de fazer algum outro tipo de amizade, algo que eu fico tipo com o um pé atrás, sabe? E também entra um outro motivo de que a grande maioria dos influenciadores, youtubers, tiktokers, streamers, passam. É porque todos nós a gente cria o um canal pra falar, pra jogar ou coisa parecida, pra sair de algum tipo de problema interno. E é aí que eu me encaixo perfeitamente. O meu motivo pra criar isso aqui é porque eu não tinha ninguém pra conversar. Nossa, minha barriga até roncou aqui, velho. Mó fome. Eu tava num relacionamento bem... bem... bem... desgastante. Eu não sei, eu não sei mais falar, mas era bem desgastante psicologicamente, abusivo, era uma parada bem. E isso me desencadeou um distúrbio psicológico, coisa que tipo, meus pais, minha mãe, eles nem sabem direito porque eu não falo, porque eu não gosto de falar. E esse distúrbio se chama alexitimia. Tá, eu sei que vocês vão falar, mano, que isso, velho. Porra, essa, é um distúrbio raro que basicamente me deixou um moleque neutro. Sem zoa, eu virei um moleque neutro mesmo. E eu literalmente não consigo demonstrar muito sentimento. Seja ele sentimento de felicidade e também de tristeza. E eu só fico tipo, tamo junto. É nóis. E talvez seja por isso que algumas pessoas não gostam desses meus vídeos que eu faço com câmera. Porque eu não expresso muita emoção. É tipo, geralmente a mesma cara, o mesmo comportamento. Enfim, agora que eu tô começando a me soltar um pouco mais em sentido de me movimentar e falar, sabe? E o motivo disso é porque simplesmente eu não consigo expressar os bagulhos, velho. A minha cabeça aqui, ó, essa... Não consegue, tá ligado? E isso... Inconscientemente e consequentemente Faz com que as pessoas se afastem Assim como eu me afasto de pessoas muito fáceis E isso é triste, tá ligado? É triste no nível extremo E eu faço isso não porque eu quero Mas porque... É a minha cabeça, sabe? Por sorte, assim como o Felca, eu também tenho vocês, meus inscritos que eu amo pra caraca. Eu sei que olhando pra minha cara vocês vão falar, mano, esse cara aí não me ama nada. Mas eu amo muito vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a deixem deixa aí nos comentários que eu separo um vídeo só pra isso. Pra explicar um pouco pra vocês, porque é uma parada mais complexa do que vocês conseguem imaginar. Nem eu consigo entender, na verdade. E eu acho que eu, sendo uma pessoa diagnosticada, tenho um pouquinho assim, ó, um pouquinho assim, de propriedade pra falar do assunto. Talvez você tenha isso também, mas não sabe. Porque, pra quem não sabe, essa parada, ela é desencadeada com traumas. E aí, no meu relacionamento, eu tive traumas fud... Eu fiquei assim... Um cara meio vazio, um cara meio bugado, mas que no fundo eu sou bom de coração. Enfim, eu vou parar de falar de mim e vou voltar pro foco principal do vídeo em si. Eu só queria mesmo agradecer por ter vocês aqui, sabe? Mas, é, eu já tô todo enrolado, vamos voltar pro fel, vocês lembram que no começo eu disse que eu tinha uma teoria? Basicamente seria de que no especial de um milhão de inscritos, que o Felco só ficou lá batendo palma por alguns minutos, sem ele perceber, ele mandou uma mensagem que mesmo ele comemorando um milhão de inscritos, ele tava lá no quarto dele, o estúdio, eu não sei o que é, comemorando sozinho por ter um milhão de inscritos. Entenderam mais ou menos essa, essa analogia de comemorar que você é o oh Mycode Eu tenho um milhão de pessoas comigo, só que aqui... Porque atrás aqui não tem ninguém, é só a gente Mano, é uma parada que faz todo sentido do mundo na minha cabeça, velho Que se a gente parar pra pensar, isso é muito mais complexo do que muita coisa E pelo menos na minha cabeça, mano, faz todo sentido do mundo <risos> Só que eu quero que ele saiba e que a gente que é criador de conteúdo também saiba É que mesmo a gente tendo um, cem, mil, dois mil, cem mil, um milhão Seja qual for o número, sozinho a gente não tá Pode ser que talvez fisicamente um do outro sim. Eu moro aqui em São Paulo, você em Portugal, em Rio Grande do Sul, Bahia, sei lá onde é que é. Mas essa troca entre criador e público é muito boa. E é mais importante do que a gente consegue imaginar em si. Porque, tipo, pra mim, no meu caso, me faz muito bem, sabe? E sem você, e sem ter o tio Sam aqui, mano, eu não sei. Não sei o que eu estaria fazendo da minha filha não sei o que eu estaria fazendo da minha vida toda a situação do Felca é triste sim é triste demais saber que um cara tão incrível como ele não se sente tão bem mas eu acredito que agora pra ele também tá sendo incrível perceber que sozinho ele também não tá e nunca vai ficar Felca, eu só quero que você saiba de uma coisa caso você chegue aqui no final desse vídeo as lágrimas que você soltou lá na live elas nunca vão ser em vão a gente entende todos os seus problemas e no final de tudo a gente vai estar tá aqui para te ajudar.